Não me adianta o que está atrasado, o que passou eu deixei de lado. Porque a vida é só para frente, o que ficou para trás. Já é passado Eu não carrego lembranças amargas E nem ando com sentimentos parado Não sou do tipo que diz saber tudo Mas o que sei eu não deixo guardado Faço questão de lançar para o mundo pedaços de mim inteiro Por todo lado pedaços de mim inteiro Por todo lado E para protestar junto com essa galera que foi só um estopim para a gente mobilizar a juventude do país todo para várias outras pautas, não só do busão, mas todas que influem na nossa melhoria de vida e nosso bem-estar social. Tô aqui porque todo mundo tá aqui e porque todo mundo tinha que estar tá aqui. Quem tá em casa tem que vir pra cá também. Todo mundo tem um motivo, todo mundo se cansou de ficar em casa reclamando com a mãe, com o pai, com a avó. Graças a Deus chegou esse dia, cara. O brasileiro acordou, velho. Dia lindo, véio. memorável. Quem tem a minha idade, 66 anos, vivia a ditadura, isso é uma coisa maravilhosa que está acontecendo hoje. A maior, porque naquela época tinha mais repressão, era mais difícil você reunir tanta gente assim. Então, hoje eu acho que tem muito mais gente, foi um fenômeno nacional. Né? Depende muito agora do movimento saber o que, o que fazer, não pode perder o mundo. Mas eu acho que é um fato marcante, vai marcar a vida política do Brasil. Estamos fazendo história, estamos vivendo a história. Eu estou muito emocionado até com tudo isso. no Campo Limpo, eu sei como é que é, e eu acho que por optar em aumentar essa passagem, o governo pode optar em onerar esse custo para a população ou para as outras pessoas. Não só apenas a questão do espaço público, mas algo maior, como segurança e saúde, que é uma coisa que todos buscam, e para a gente parar de ter essa impotência vivendo Do Brasil! Do Brasil! Do Brasil! Acho que a expectativa é sensacional. Eu acho que isso faz mobilizar qualquer tipo de político, entendeu? A gente está aqui para mostrar que a gente não quer defender o interesse deles, a que a gente quer defender o nosso e que a obrigação deles, como representante do Estado, defender o nosso interesse também. Notícias de corrupção, de violência, de gente morrendo nos hospitais e ninguém faz nada. A gente fica ouvindo, ouvindo, falando que vai fazer alguma coisa. Estamos esperando aí há mais de 10 anos e nada está mudando. Estou aqui, estou aqui também. pela nossa cobrança, a gente tá aqui uma cobrança de administração pública. Né? A gente está aqui não por conta de 20 centavos, a gente está aqui por conta da impunidade, por conta da corrupção, é, isso aqui é muito louco, o povo acordou mesmo, as pessoas estão aqui unidas, isso tem muito valor. Cara, a gente espera que a coisa não acabe em silêncio e acabe em esquecimento, a gente espera que as coisas se organizem, tanto da forma dos, dos políticos, quanto a gente tem que se organizar também, porque fica uma confusão de informação, cada um fala uma coisa, de pessoas que estão ainda muito longe de ser, de ter ideias reais e concretas, porque as pessoas esquecem que é o um Estado, precisa pagar as contas, entendeu? A gente não é assim, passe livre, não vou pagar nada, não, vamos se organizar, entendeu? Pera aí, tá muito caro demais, o que a gente ganha em troca, entendeu? E a impunidade e a violência, São Paulo aumentou latrocínio pra caralho, as pessoas estão morrendo na rua, as pessoas estão assassinadas na rua, tem coisas muito maiores aqui em jogo, entendeu? Isso aqui faz com que nos respeitem mais como seres humanos, Sou aqui, cara, faz bem a alma, concorda? As pessoas que realmente amam a liberdade se sentem bem com isso. Eu tenho 62 anos de idade. Participei desde jogar bolinha na pata dos cavalos na 7 de abril contra a revolução. Eu nunca vi tanta gente. Uma frase de Luther King numa faixa. As leis que não servem a sociedade devem ser mudadas. É eu estou aqui como brasileiro por amor a essa cidade, a esse estado e principalmente a esse país. Eu vou falar uma frase de clichê que já ouviu mais de 200 em cartazes. Eu estou aqui porque eu acredito que um filho teu não foge à luta. E não são jovens, só são jovens, velhos, homens, mulheres, sentir cheiro de maconha, de churrasquinho, de cocô de cachorro, mas isso, gente, é maravilhosamente tá gente, vou extravasar emoções. Eu me sinto mais gente e menos gado. Eu me sinto mais ser humano, eu sinto mais amor à minha pátria vendo isso. Isto é o nosso país. Não é aquela corja da grande maioria dos nossos políticos. Isso é o nosso país. Espontâneo, o povo, a pessoa. Isso aqui faz bem à alma. Só quem realmente ama a liberdade entende isso. Só os que amam realmente a liberdade sentem esse sabor. Te cuidem, políticos. Não dá mais esse blá-blá-blá de vocês. A gente não quer... Eu vejo assim, que a maioria que tá aqui, ninguém quer guerra com a polícia, do jeito que estão colocando. É, ninguém quer guerra, velho. A gente só quer paz, a gente quer de uma forma construtiva! Uhum. Paulo, todos irão para o céu e vocês vão para o céu vocês vão para o céu vocês vão para o céu, Jesus vai voltar gente. Eu, Jesus vai voltar não vai ficar um manifestante Deus ama os manifestantes, Deus gosta deles Deus gosta desse manifestante Jó, vou, né? gente, vamos para a casa não faça questão de 20 centavos nós vamos pisar não. lá no céu, tudo é de ouro que é que é que é? nós vamos pisar no ouro, gente é só ouro, é só ouro lá no céu. Leia lá o Apocalipse. Leia, jovens. Chega em casa, leia o livro do Apocalipse, capítulo 20 e 21. As ruas são de ouro, os muros são de pedras de jaspe. São coisas preciosas. Deus vai dar o melhor para nós. Não faça questão de 20 centavos, gente. 20 centavos, vamos dar pro Haddad e pro Alckmin. Vamos dar para eles 20 centavos, né? Porque no céu tudo é, é de graça. Até mesmo o próprio Estado que nos deixavam em estado de choque, chocados agora estão. O povo não está mudo, o Estado está em choque. o vou resolveu sair e reivindicar seus direitos. E a gente tá aqui pra registrar esse momento, né? Além de reivindicar também. Vocês podem ver que eu tô preparado pra guerra, pra melhorar, não registro. Tô pra registrar aqui, preparado pra registrar esse momento único. Tão aguardado. Acho que sempre quis viver esse momento na minha vida e tá aí agora. Gente, vem pra rua. Vem pra rua. Muita coisa acumulada. Muita coisa debaixo do tapete. E muita coisa guardada dentro da gente. Eu acho que a galera... O povo brasileiro tem que fazer isso mesmo e demorou um pouco, eu acho. É, não dá para ter uma noção total porque é muito grande, é muito maior do que é, qualquer pessoa possa sozinha sintetizar. É, acho que a gente tem que participar de tudo isso para sentir realmente o quão grande é, o momento que a gente não tem noção da proporção que isso pode tomar, mas que vai ser forte. Vai.